Hey! hey Detetive Zenisa, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente, eu estou aqui para mostrar nosso grande show São quatro selo selos raros da Pinguim Band e da Candice da Candice não é raro porque a você vai entrar Então, para visitar nós na Música Jam Eu já fiz o vídeo sobre as datas, que dia que ela vai entrar Já o Pinguim Band não vai entrar Mas tem uns quatro selos raros deles aqui na Música Jam que é bem fácil de conseguir é fácil simples e é só você esperar o tempo aqui e se localiza aqui no forte nevado é... concluir a zero e vocês conseguirem Enquanto isso vamos esperando aqui vamos ver o catálogo aqui tem um segredo aqui eu vou comprar esse óculos eu tô na conta da Jabiracana então vou comprar deixa eu ver vou comprar esse aqui vendo né tá também vou comprar isso aqui né ah, tem que comprar esse, gasta o dinheiro lá e é rico Vou comprar, nossa, eu já tô comprando bagulho tudo já Tá, na próxima página tem um segredo aqui também Eu já mostrei esse segredo no vídeo completo E as baquetas eu vou comprar também Ao invés de eu comprar essa guitarra, eu vou comprar essa guitarra rosa aqui E esse violão Pronto E no vídeo que eu, gravei, que eu gravei Tava bugado Foi muito ruim Meu Deus do céu Pior show da minha vida Ai, chamei aqui uma inimiga Débora. Deborah já escrito. É um salve então pra Débora. Disse que no outro vídeo Um comentário Disse que faltou o catálogo do Dance Club Vamos ver que catálogo é esse Tem catálogo mesmo Compre esses disco, funciona. Esse disco funciona, não entendi nada. É só comprar o um disco e jogar no DJ J3K. Você vai poder escolher suas novas músicas no catálogo. Só na ginga lembrou Bloís. Invasão Monstrenga. Regator 65 centavos. 95 moedas. Eu tô bem linda, né, gente? Tô bem gostosa Mais linda do que a Kendra beijo, beijo e abraço Esse aí é o catálogo do nosso querido Doce Clube que eu esqueci de mostrar Vamos voltar pro Forte Nevado E esperar o tempo Porque falta dois minutos Oi, gente, no... que legal no meu inventário Tem uns funk aqui, ó Begra Funk, espancadão Coloca a bunda no chão Tem meus funk aqui, né? Música da igreja, música da evangélica Ui! Misericórdia, boa tarde. Ai, ah, são tudo entre para la vou, vou ficar aqui com meu roxo e falta 16 minutos, 15 e vai começar. Gente, tô bem pequenininha. Meu Deus, eu vou subir no palco. Você, é a fã invasiva, começou. Começou. Meu Deus do céu, porque eu não posso subir no palco? É todo mundo subindo um palco no outro. Que ainda é esse gostoso rapariga Não sai não, peste Meu Deus, perdi a metade do show Deve ficar o um show muito rápido, gente Eu e a Débora, gente, o um show trocou É pra evitar um uma nação Eu vem né Disney vamos ver meus selos quem desse Frank Ah esqueci do Frank gente são como sempre o Frank esquecido de parece eu e só Bob e PTK vamos ver meus selos dos famosos que com certeza só teve ter esses onde viu o selos dos famosos aqui gente meu Deus do céu não sei nem onde ah, personagens, é, eu só tenho esse na minha conta do Fabraim deve ter mais O Gary e o ATP, que são os únicos que visitaram E a Candace que vai visitar ainda E os outros que são raros, né, esses daqui, consegue a metade de vez Eu já tô com a metade no, na conta do Fabraim, só volta esses daqui de baixo e o Rock Worker. E nas próximas festas eu vou vindo. A Débora até saiu, gente. Me deixou. Então gostou da dica? Veja o horário das tendas e veja o guia musical Jan. Veja os códigos. É isso, gente. Veja o catálogo também que faltou segredo. Disseram que faltou dois segredos aqui. Ah, toca, multico, o gorro. E aqui também, ó. O boné multicou, Tudo multicou agora. Isso foi um comentário aqui no meu vídeo de todos os Segredo do catálogo E foi a Mariana, a Mariana, a Nayara, Padre, gente, eu sou miope A Nayara, boa tarde, que disse Então é isso, gente